Não importa é música Mistura no som, pitado, carrom O fogo dele é a orelha já é. Cê sabe que o freestyle é diferente Cardoso que mano não é incompetente O bagulho é logo no improvisado Tá se achando que esse bigode é olha, olha a sua barba mais falhada mas... que sua rima Você fala o ver que você não tem a disciplina Cê sabe mano que eu faço o seguinte Sem imita eu o estilo 2015, também o palco arranha, eu sei que eu sou tua lembrança Infelizmente não tem a confiança Entende mano que o Gustavo aqui te assombra Criado com a escuridão, não preciso de e tio um sombra Meu parceiro, eu vou falando aqui não é, você descobrir dá prazer, eu sou o Batman, senhor das trevas Eu vou de outro. eu chego aqui pesado, muito prazer, pô. primeiro Tá ligado, mano, que eu chego aqui, tá tal? Você hoje passa mal, o seu pé é muito chato, tá ligado, eu vou de barriga falando, meu parceiro, meu cérebro é maluco olha o que você... Isso você no um hip hop cuzão, não é nada Todo engraçadinho, todo debochado Tá ligado mano, você vai ser entabulado O bagulho é louco eu sou outro patamar Seguindo engraçado, só que mano, você no sabe do que você trata e pra e arrimar Ei, ei, ei, ei, é outro passamar Rima demora um minésimo, o patamar de ruim passou para péssimo Entende mano, que você aqui tá no presente É Batman, então hobby uma rima decente Uma bolsa não é de valores pra você Ô, pra você. Oh, oh, oh, oh. você é o Robin tudo bem, é retardado, você rouba flow mas é o flow errado Esse é o único roubo que você faz É por isso que o conteúdo não é Agora você não é capaz Vocês ouviram, vocês decidem E votam justamente, certo? Ainda falou que nós mas... <risos> <Jesus. risos> Eu não entende aqui Você só traz decepção É a conversa que eu faço em É uma oração oh. E é por isso que você te pede Independente do oração Você pede pro meu talento Que eu falo é em padrão Afinal, você não tem nada Não tem nada, tá perdendo seu tempo Fala de fração porque do conteúdo da levada Você perde pra mim só no 5% oh. oh. fala de pração Tô ligado o meu comigo se liga meu parceiro eu se meu parceiro eu vou falar com você Eu pouco não sei fazer fazer se liga meu parceiro é então falo você desde cabelo se parecendo um cabelo de para tudo tem que respeitar se liga meu parceiro eu pode parceiro eu vou falar cabelo de pode que eu com o pior é o seu, que parece o rabo de um ornito rinco Tem um caralho que pode passar, sabe que eu vim te zoar Meu verso é esparro, você quer acelerar e nem sabe ligar o carro tá a sua oh! boca, você não tá dirigindo, contra mim você tá conhecido Resumindo esses termes aqui, estão me desnutrindo Mentalmente acabando com você, potente. sabe que você é gente. Se vem rimar, se é experiente, cansado desse cara que é indecente Tá ligado mano que o bagulho é eu vou mandando a minha luta, que é, impressão, é impressão que a impressão impressão de Eu sou o guardinho, então segura a luta Tá ligado, mano, que é diferente errado, o seu prânio é que fica Não é Batman, nem o hobby, eu te vou Ele até foi Tá ligado, mano, já tem mais uma É tipo o faraó saindo da Dumba Deixa eu engraçar no beat então Cê tá ligado, A garapinha de você aqui nessa simplicidade pode ser a tela muda, porque sabe que o moleque é pesadão e no flow tem mais que velocidade. Mas você não entende nada nesse funk, você fala pra caralho. Você <tos> Não vale porra nenhuma, custa Se você não fez, eu fizeram de sumir. Sério de sumir, eu não vejo o porque da sua rua igual o Se liga meu parceiro, você é gay Eu vou falar que você faz, vou porque essa palavra aqui no momento tá <tos> ligado, <tos> mano. <tos> você sabe que é o não nem tem o que rimar, cara não ataque nem não vou mais pra que falar Sabe mano, então aqui você pensa então, eu te Sabe por que me vou atacar? Desses dois merda, natureza cuida Ah, mano, tá ligado, o é